Fica cliente. Tá o aço, tá a luz? Que é de cima, de baixo, de frente, pra lá? Pode começar. Tá? Somos reis e esse é o meu flow Pantera Negra Os atrasados sempre acharam que o problema é da pele preta Mas eu elevo a autoestima de quem é oprimido E a carne mais cara hoje é dos meus amigos Vida de negro drama, tipo racionais Nós vestimos preto por dentro, como nossos ancestrais Malcom X, Mandela, Fela, Kuti e Tupac Nosso plano nunca foi Bolsa Família, muito menos o do Pac na minha pele eu sinto o peso do meu passado E o segurança me vigia quando eu entro no mercado Somos perseguidos pelos nossos e por vocês Isso é como a grande remake do século XVI O racismo tem seu corte disfarçado Jovem negro sempre luta e nunca fica calado Caralho, deu meu Deus, ficou muito bravo Um poema de 2010